Olá pessoal, nessa aula de hoje nós vamos aprender como que a gente faz uma análise de variância multivariada, ou seja, uma manova em um experimento em esquema fatorial, no delineamento em blocos casualizados. É... é muito importante vocês assistirem a aula anterior, quando a gente fez isso no experimento em né sem ser esquema fatorial, porque muitas das coisas que nós falamos lá né, é requisito para a gente entender essa aula aqui de hoje. É, mas para quem não se inscreveu no nosso canal, se inscreva né? e vamos começar aqui a nossa aula. Iniciando, vamos lá, vamos imaginar né? é, que a gente tem um experimento em esquema fatorial 3 por 2 em DPC, onde nós avaliamos né? é, três diferentes níveis aqui do fator A, é, três profundidades de revolvimento, por exemplo, e dois níveis no fator B, com e sem. Esteve. Em um experimento com três blocos e a gente avaliou né, o teor de nitrogênio e o teor de fósforo na folha. Então, vai imaginar que esse aqui é o nosso exemplo, duas variáveis expostas, fatorial duplo, 3 por 2, com três repetições. Nesse caso, né, nós já falamos que a gente tem o nosso modelo, matric... nosso modelo né, estatístico, pode ser escrito em sua forma matricial que nos traz aí né, uma vantagem do ponto de vista analítico, onde a gente vai conseguir obter a nossa manobra por meio de álgebra de matrizes. Nós já falamos que Y né, a nossa, são os nossos valores observados, né, nossa variável resposta, que nesse caso é nitrogênio e fósforo, e a nossa matriz de incidência, né, a gente já falou isso também numa aula anterior, que nada mais é do que... Cada um dos nossos efeitos que a gente está considerando no nosso modelo estatístico, né? na sua forma algébrica. Esse daqui está na aula 5.0. É, então nós temos M com o efeito da média, né? a gente tem o, a nossa média, é uma constante, então a gente põe 1 para todo mundo. Nós temos aqui fator A, nós temos três níveis. Então, eu coloquei aqui três colunas. Um, para quem recebeu o nível 1, fator A, né? aqui na primeira coluna, na segunda coluna, eu vou pôr 1 só para quem recebeu o efeito do, ou melhor, recebeu o segundo nível do fator B e na terceira coluna só para quem recebeu o terceiro nível né, do fator A. Para esse B1 e B2, né, vou colocar um na primeira coluna para todo mundo que recebeu esterco e dois para e no, na segunda coluna aqui, eu vou colocar um apenas para quem recebe, não recebeu o esquema e 0 para os demais. Esse A1, B1, A2, B2, que esses outros valores que a gente tem aqui, vai ser todas as combinações possíveis entre os níveis do fator A com os níveis do fator B. Se eu tenho esse peso de alimento em esquema fatorial 3 por 2, nós vamos ter 6. Tratamento: né? seis combinações então, um, dois, três, quatro, cinco, seis colunas. E para cada uma dessas nossas combinações, né? Nós vamos ter aqui o valor 1 e zero aqui, né? Se não se tratar de uma dessas combinações, nosso efeito de blocos é o que eu tô chamando aqui de R1, R2, R3, né? Então, um na primeira coluna, um para quem é do bloco, 1, 2 na segunda coluna, né? Eu coloco um para quem é do bloco. Dois, e na terceira coluna eu coloco uma para quem é do bloco 3. Né? Então a gente tem aqui nossa matriz de incidência. Por meio dessa matriz de incidência, né, nós vamos conseguir obter nossa soma de quadrados de produtos utilizando o mesmo raciocínio que a gente utilizou na aula anterior e lá na playlist chamado curso de análise de regressão multivariada. Né? Curso de regressão multivariada, na é verdade. É, nós já tínhamos visto né, lá nesse artigo experimental que na nova nós tínhamos soma de quadrados e quadrados médios e na última aula a gente falou que quando a gente está trabalhando com a manual a gente vai ter matriz de soma de quadrados e produtos, que é o que a gente está chamando de SQP. E nós vamos aprender como que a gente consegue fazer isso. Então no modelo matricial, né, nós já falamos que a gente consegue utilizar isso que é igual a X beta mais e é, onde nesse x-beta, nesse modelo matricial, que a gente chamaria de fonte de variação modelo. De forma que nós poderíamos iniciar fazendo uma análise de variância onde nós teremos né, como fonte de variação modelo e resíduo e total. Esse modelo, que tem 7 graus de liberdade, mais para frente a gente vai decompor ele em fator A, fator B, A vezes B, né? E efeito de blocos, tudo bem? Mas para facilitar o nosso raciocínio, né? Para a gente não precisar utilizar muitas fórmulas, vamos tentar pegar esse raciocínio geral aqui, que não será muito útil. Então vou iniciar. Né, é, obtendo nossa matriz de soma de quadrados e produtos para modelo Depois a gente vai obter o total E depois a gente vai obter o resíduo por diferença E mais para frente a gente vai decompor esses graus de liberdade essa soma de quadrados né, Em fator A, fator B, A vezes B e blocos Então vamos lá nós, nós vimos na última aula Que pra gente obter soma de quadrados e produtos A primeira coisa que a gente precisa fazer é obter a nossa correção. Tudo bem? Essa correção é que eu estou chamando aqui de RU. Na última aula eu chamei de R, parênteses, M. Isso é só uma né? não interessa muito. Mas esse RU né, é o seguinte. Eu consigo obter meu valor de beta fazendo álgebra de matrizes. Considerando como x apenas essa primeira coluna onde eu vou ter 1 um para todo mundo. Se nós fizermos isso, né, é, considerando aqui a transposta apenas desse vetor, contendo o valor 1, que multiplica ele mesmo, depois pega o inverso disso, multiplica para a transposta desse vetor, que multiplica por y, né, sendo y, nossos valores observados. Fazendo isso, a gente vai chegar no valor de beta, né, nos nossos coeficientes. Se eu pegar beta e multiplicar... né, é, esse, a transposta desse vetor por x linha y, nós vamos conseguir chegar aqui nesse r1. Ou então eu faço x beta, vou ter meu y predito e faço y linha y, que nem a gente aprendeu na aula na última aula, né? A gente também vai chegar aqui nesse mesmo valor. Repetindo, a gente consegue chegar nessa correção fazendo beta linha x linha y, né? Sendo esse beta que a gente obteve aqui. Ou então a gente consegue fazer né, nosso y chapéu, nosso y predito que é igual a x beta. E depois a gente pega esse y predito e faz a transposta dele que multiplica ele mesmo. A gente vai chegar nesses mesmos valores. Então vamos lá. Para me chegar na minha soma de quadrados de produtos do modelo, nós vamos considerar toda essa nossa matriz de incidência, que vai ser o meu x. Vou fazer x'x, x, o inverso disso que multiplica x'y e vai chegar no valor de beta. Vou pegar esse valor de beta e vou multiplicar por x, onde vai ter meu valor de y predito. Vou pegar esse valor de y predito e faço a transposta dela que multiplica ela mesma. Menos a correção, que é aquela matrizinha que a gente obteve no slide anterior, e a gente chega na soma de quadrados e produtos do nosso modelo. Seguindo o mesmo raciocínio, para né? a gente chegar na soma de quadrados de produtos total, basta nós fazermos y y, né? então eu considero essa minha matriz aqui, y'zão, menos a nossa correção. Né? Fazendo isso, a gente chega na soma de quadrados de produtos total, é, se vocês for ver na aula anterior, a gente chegou nessa soma de quadrados e produtos total de uma forma um pouquinho diferente. Né? Mas a gente chegaria aqui no mesmo resultado, tudo bem? Então, resumindo, a gente pega o nosso valor observado, multiplica essa matriz, né? transporta essa matriz por ela mesmo, menos a nossa correção e a gente chega nisso. A do resíduo a gente sempre obtém por diferença. Vai ser soma de quadrados e total menos soma de quadrados e produtos né? do nosso modelo. Fazendo isso, nós conseguimos chegar aqui né, na nossa matriz de soma de quadrados de produtos do resíduo. Tudo bem? Continuando o raciocínio, o que, é que nós vamos fazer? Nós vamos decompor né, esse grau de liberdade, essa soma de quadrados de produtos em fator A, fator B, A vezes B e prós, né? A gente obteve essa soma de quadrados aqui de modelo, essa fonte de variação modelo, só para facilitar... A obtenção aqui do resíduo por diferença. Na hora que eu vou obter esse A, B e a interação A vezes B, a gente pode considerar diferentes algoritmos, diferentes metodologias. A gente tem soma de quadrados de produtos do tipo 1 ou do tipo 2. Não confunda isso com erro do tipo 1 e erro do tipo 10, que não tem nada a ver. Né? E tem também soma de quadrados de produtos do tipo 3 e do tipo 4. Né? Só que a gente vê aqui do tipo 1 e do tipo 2, a título de exemplo, a gente consegue ver algumas diferenças. Na aula anterior, né, a gente aprendeu o que seria esses R, A dado U, B dado U, A. Né? É, vou entender bem. Quando eu utilizo esse SQ do tipo 1, a gente está trabalhando com um modelo sequencial, né? com uma forma sequencial de resolver os nossos problemas, onde eu vou ver se vale a pena eu adicionar A, dado que o meu modelo eu já considerei né, a nossa constante, que é o U, é, se vale a pena eu adicionar né, o efeito do nosso fator B, dado que eu já adicionei o U e o A, e se vale a pena adicionar A e B, dado que eu já adicionei U, A e B ao nosso modelo. E se vale a pena eu adicionar o efeito de R, dado que eu já adicionei U, A, B e AB. É, Para quem já assistiu a minha playlist de curso de análise, ou melhor, curso de regressão multivariada, né, vai ver que a gente fez uma coisa aí, né, seguindo mais ou menos esse, essa sequência, né, lá naquelas análises de variança, tudo bem? Nesse caso aqui, ó, do tipo 2, é diferente. É o seguinte, eu vou saber né, se vale a pena eu adicionar meu efeito de A se no meu modelo eu tiver considerado o efeito da minha média e o efeito né, do meu fator B. Aqui a gente vai saber se vale a pena a gente adicionar o nosso, ou melhor, se vale a pena né, a gente considerar no nosso modelo o efeito do fator B, dado que eu adicionei o efeito, o efeito né, de A, então o valor que a gente vai achar aqui não vai diferir dessa soma de quadrados de produtos, e se vale a pena adicionar A e B, dado né, eu ter adicionado a restante. Então a única coisa que mudou né, do SQP do tipo 1 e do tipo 2 é essas duas primeiras fontes de variação aqui. Né? Aqui vai ser A depois de adicionar U. Aqui vai ser B depois de adicionar U e A. Então, a gente só vai aumentando os nossos números de parâmetros aqui. Por isso que eu falo que é sequencial. Nesse outro aqui, né, a gente vai saber, quando a gente vai testando o um efeito simples, se vale a pena eu utilizar um determinado efeito simples, né, aqui no caso né, da nosso fator A, após eu ter considerado o fator B no nosso modelo. E aqui é o contrário. É, isso daqui, pessoal, tem implicações diretas, então, né? tal como vocês viram eu falando aqui, é, nos nossos testes de hipótese, a gente está considerando do tipo 1 ou do tipo 2. Isso, para quem quiser fazer um estudo um pouquinho mais detalhado, né? é, vocês vão conseguir achar isso utilizando como palavras-chave o modelo linear geral ou GLM, né? lembrando que esse GLM de modelo linear geral não tem nada a ver né, com aquele GLM lá do R, que seria modelo linear generalizado, tudo bem? Então, no GLM, modelo linear ger geral, vocês vão ver né, de uma forma mais profunda sobre esse raciocínio aqui. E para a gente obter né, é, essa soma de quadrados de produtos, vamos considerar nesse nosso exemplo essa do tipo 2, nós vamos ver que para eu obter né, meu efeito de A, tendo adicionado no meu modelo o A e B, o que, é que eu vou fazer? Vou fazer aqui ó, um modelo, né, vou obter o meu R considerando o A, o U e o B, depois vou obter meu R considerando apenas o U e o B, e subtraindo esses dois a gente vai saber qual é o efeito que a gente tem, de considerar o A no nosso modelo, sendo que antes, né, eu adicionei o U e o B. Da mesma forma aqui, né, eu vou fazer um modelo considerando meu B, o U e o A, eu vou subtrair essa matriz de soma de quadrados e produtos daquela onde eu tinha apenas o U e o A. Aí a gente vai saber o nosso efeito de B. Nesse caso aqui, né, eu vou achar a minha interação né? Dado o A e B Então essa soma de quadrados e produtos Nada mais será do que minha matriz de soma de quadrados e produtos Considerando o U, o A, o B O A e o B Menos aquela que tem apenas o U, o A e o B Por diferença Então a gente vai achar o efeito de A vezes B Nesse caso aqui Eu pego o meu minha soma de quadrados produtos do modelo, que a gente obteve lá atrás, né? ou seja, considerando toda a nossa matriz de incidência, menos aquela que tem apenas o U, o, a, o B e o A vezes B, e a gente vai encontrar aqui o nosso efeito de blocos. Tudo bem? Então, vamos lá. Quando eu considero U, A, B, A vezes B e bloco, eu vou considerar toda essa nossa matriz de delineamento. Então eu vou obter meu beta considerando a transposta dessa matriz X que multiplica ela mesmo. faço o inverso disso, multiplica por X linha y. Fazendo isso a gente já chega em beta. Depois que a gente chega em beta, eu posso pegar essa matriz e multiplicar por X linha y e a gente vai conseguir chegar aqui, né? nessa nossa matriz, né, que tem a soma de quadrados e produtos. Né, na verdade, essa matriz aqui, né, de efeitos quadráticos, considerando todos esses efeitos. É, lembrando que, tal como a gente fez na aula anterior, também poderia obter meu y predito, okay, é, fazendo xβ... E depois eu poderia pegar esse y predito e fazer y, y. A gente ia chegar nesse mesmo valor. Né? Qualquer coisa, se aí é aula anterior que vocês vão entender o que eu estou falando. Né? Duas formas de a gente chegar nessas mesmas estimativas. Fazendo y, y né? nosso y predito, ou multiplicando isso daqui. Continuando aqui com o raciocínio, né? então, a gente chegou nesses valorzinhos aqui. R, U, A, B, A, B, bloco. Então, eu considerei todas as minhas colunas aqui da minha matriz de incidência. O raciocínio é muito simples. Né? Se eu quero obter uma, desconsiderando o meu efeito de blocos aqui dentro, basta eu desconsiderar as colunas referentes ao nosso efeito de blocos, a matriz de incidência, obter o beta, né? considerando como x todas essas colunas restantes, depois que eu o objetivo beta, eu jogo nessa forma, a gente obtém né, esse R, U, A, B, desconsiderando o efeito de blocos. Se eu quero ter meu R considerando apenas o efeito de U, que é a nossa média, o A, né, que são os níveis do fator A e o B, que são os níveis do fator bloco, a gente vai desconsiderar todo o restante aqui, que é né, o efeito de blocos e da interação. E jogando aqui na formulazinha, a gente chega do R de U, A e B. Se eu quero ter apenas o R de U e A, então nós vamos considerar como matriz de alinhamento apenas isso daqui, né? Obtendo beta e depois jogando aqui na formulazinha a gente chega nisso. E se eu quero obter né, meu R de U e B, então eu vou considerar aqui né, apenas a minha primeira coluna e essas outras colunas aqui como sendo minha matriz de alinhamento, jogo aqui na fórmulazinha, acho o valor de beta, Joga aqui nesse valorzinho, chega no valor de R, U, AB, São esses valores aqui. E o que, é que a gente vai fazer? Para a gente obter a soma de quadrados e produtos de cada uma dessas fontes de variação, vai ser apenas pegar essas matrizinhas anteriores que a gente obteve lá e subtrair né, dessas outras que a gente tem né, aqui. E a gente vai conseguir chegar nas nossas matrizes de soma de quadrados e produtos. Né, que nos leva a isso aqui. É, então vocês podem fazer as pontinhas, né? Vocês vão chegar aqui nesses mesmos valores, onde que a gente aprendeu, então, todo o nosso raciocínio para chegar nessa nossa matriz de soma de quadrados e produtos, considerando esse método do tipo 2. É, na próxima aula a gente vai aprender como que a gente consegue fazer isso lá no R, tudo bem? Mas vamos lá! É, após o momento que a gente vai fazer a nossa análise de variância, né, esses nossos testes de hipóteses. Eles são feitos considerando aproximações do teste F, porque na análise univariada a gente tem duas varianças: quadrado médio de tratamento, quadrado médio resíduo, na é que faz a razão até as duas, a gente chega no último único valor de F. Nesse caso a gente tem uma matriz, duas matrizes: né? uma matriz de varianças e covarianças associada ao tratamento, outra matriz de variância e covariância associada ao resíduo, e a razão disso nos dá uma matriz também. Né? É, e essa matriz, né, a gente utiliza algumas aproximações para a gente conseguir verificar se aquele nosso efeito né, ele é significativo ou não do ponto de vista multivariado. Então, existem vários testes que a gente pode utilizar, né, várias aproximações do teste F, é, como o critério de Wilkes, de Pillai, de Rotling, né, de Roy. Mais para frente, a gente pode falar sobre cada um desses testes individualmente, né? Mas a gente pode só acrescentar aqui que cada um desses testes considera diferentes princípios, diferentes raciocínios. E dependendo do caso em que eles são aplicados, alguns tendem mais ao erro do tipo 1, outros tendem mais ao erro do tipo 2. Né? É, então é isso. Na próxima aula nós vamos aprender como que a gente consegue fazer essas análises, obter essas manovas lá no R, né? lembrando que a forma como a qual eu vou ensinar, vocês a fazer isso lá no R, é considerando né, aquele método lá da soma de quadrados por do tipo 2, tudo bem? Então é isso, até a próxima aula.